Fala galera, it's me pra você, que ainda não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira, essa daqui é a Maite, e a gente voltou com o desafio da leitura labial, ok? Lá foi engraçado, hein, com o teu Lollipop. <risos> quem não Ele lembra, fica vale aqui pra assistir, ou ali que eu não lembro Tu não falei Lollipop, era loira do banheiro. Não, você falou que dessa vez eu não podia usar o Lollipop, porque eu falei que... Ah, é porque não vale inventar não, palavras, é, né? Inventar, Lollipop é, é pirulito. Não é push pop. Esse é um tipo de pirulito. É Mentira. Uma era aquele que se empurrava, era push pop. Então, e o Lollipop é o quê? Pirulito no meu geral. Mentira que existe. É lógico que existe. Eu vou pesquisar isso aí. Se você não é inscrito, peço por favor já que se inscreva no canal, deixe seu like. Vocês não sabem como isso ajuda a gente. Cada muito vez que você se inscreve, canal. A gente ganha inscrito, a né? A gente ganha inscrito. Então funciona assim: ela vai falar cinco palavras aleatórias, frases, frases ou pode ser uma palavra só podia também. Pode ser uma palavra só? Podia só podia ser. Uma frase, não, fala, fala. escreve cinco coisas. Mas é eu vou mudar. Não, já era, tá escrito. Caraca frases. Tá bom, mais difícil, pô. Ela vai falar cinco frases diretas, eu vou tentar adivinhar e depois troca. E eu vou tentar adivinhar quem fizer. Não sei, né? <risos> Vão ser cinco temas aleatórios e no próximo vídeo, de repente, a gente faz um tema, um, um temático, sei lá. Um filme. Já é, né? Ele já tem que entrar é, na isso. onda! Mas é isso É, quem finge. sabe na próxima a gente vai um de é. filme, né? Pô, que super da hora! <risos> então você começa, quer trocar o PlayStation 1 por esta barra de doce? não sei, não pode dizer. Sim! Tá altão aqui! Vai, manda! Não grita! O Natal já passou! Desenho chapiscou! <risos> já passou. Não é? Não! Vai! O Natal já passou! O dedão já pisou! Não, não tem dedão? <risos> Vai. O, natal já o verão já passou? Quase. O natal já passou. De repete. Eu entendo que o dedal já passou. Não. Eu sei que é dedal não é verão. Não. Inverno, carnaval, Natal. <risos> <risos> O Natal já passou. O Natal já passou. Passou, já era. Calma aí, que é o bagulho. Daqui a pouco olho. já é Natal de novo, tá de boa. É estranho isso daí, né? Não, demora, tem um mês que demora, agosto. Agosto demora. Nunca demora, o mesmo Nunca é mês demora. Nunca demora, é verdade. E todo mundo fala que demora. É, tanto que eu me influencia e achar que demora eu mesmo. Não demora nada, eu adoro agosto. É, o mesmo é como a gente é influenciado pelo Facebook, hein? Facebook. É, porque você vê esses posts aonde? No Facebook. Não, ah, fala. não. Ah, agosto não passa. Então, onde que fala? Não, fala no dia a dia, no trabalho. Na rua, a pessoa te encontra. Ah, Menina no esse trabalho, mês não passa. É que você não, não tinha contato com muita gente no trabalho. Eu, eu não tenho contato com, com, as, com as pessoas, acho que eu sou alienígena. Oca de chocolate e o gato mesmo. <risos> tu quer chocolate com catupiry? Nossa, não. nunca. Tá deve foca? ser bom chocolate com catupiry. Não deve não. Doce com salgado? É tá que se muito alto. Que Vamos. De chocolate, ia ser bom. Entendi. Não é contigo. Cachorro late e gato mia. Chocolate. Não. Não é chocolate, né, Cato Peri? Não tem nada a ver. Não. Vai, repete então. Cachorro late e o gato mia. O cachorro latiu. O cachorro... O cachorro late. Rugiu. Latiu. O cachorro late. O cachorro late. E o gato. Junto com o gato. <risos> não. E o gato? Ia. Mia. É. O cachorro late o gato. Mia? Ah! Oh, então eu já tô bom. Vamos. Vai. Terceira. A caixa caiu. Caiu de joelho? Não. A caixa caiu. Alerte joelho. Caiu. Ca. Calete. <risos> <risos> que calete? A caixa caiu. Atirei o pau no gato. No, o quê? Tem gato? Não. A caixa caiu. A caixaça caiu. Meu Deus. A cachorra? A A caixa. A caixa. Caiu. A caixa caiu? <risos> Só isso? Mesmo Vai, quatro. Meu Deus. Que? <risos> Ele tá usando minhas músicas, velho. João subiu o pé de feijão. Meu Deus, o João <risos> pegou o pé de feijão. Não! João subiu o pé de feijão. O João subiu no pé de feijão. É, pô, foi ah. Acabou? Tá escutando? Acabou? Não, falta uma. Falta uma? Tá. Vai. Eu leio lábios. Já falei, eu vou pro Fantástico. Fantástico que tá me perdendo. Cocada é de coco. Não entendi. Ele odeia cocada, ele nunca vai saber. Cocada é de coco. Rato, Ruel. Nunca ele vai saber. Cocada é de coco. O gato de rua. Não. Hardcore. Não. Cocada é de coco. O cara chegou. Não. O guarda chegou. Guarda-chuva. Cocada é de coco. Guarda-napo. Meu Deus, ele odeia cocada, <risos> ele nunca vai saber é Eu entendi você <risos> falando, ele nunca vai saber. Isso eu não consigo entender. <risos> O cachecol Cocada é de coca Caracol Não Compadre Cocada Ô padre Cocada Eu sei, meu Deus Vai, vai, vai Co O Co Rô Co O Ó Gol Gol Meu Deus Bo Co Co coca Colato Meu Deus, vai Co Co eu consigo. O. o co. C. Ca. Ca. Oh. É, é G. C. Lá. Bá. C. Cocada. Cocada. É. G. D. Lá. D. Tá soletrando? <risos> Cocada. É. D. Cremosa. D. Tre. D. Que? Eu não consigo. Dado. Dado. d D. Ah! Cocada é de coco. É! Meu Deus! Caramba, isso foi é muito difícil. Quanto é. tempo que a gente ficou aqui? Muito tempo. Tem nove minutos de gravação. Meu Deus, eu não consigo acertar. Não conseguia. Não tá entendendo quando isso aqui. Porque eu falei que você não gosta de cocada, então você nunca ia saber. Nunca ia saber. Você não gosta. Cocada era é o quê? De coco. É lógico, né? Cocada. Agora eu vou falar a minha sim. Ó, presta atenção, hein? Parece que tá de boa? Acabou a música? O quê? Começar. É comigo? É, agora. O dia que eu saí de casa a minha mãe me disse, vem cá. Tá. O dia que eu saí de casa? Mentira, mentira! <risos> minha mãe me disse, filho, vem cá. Tu ouviu, né? Não ouvi. Como? Ah, Isso é impossível. Eu entrei no ritmo. Ah, eu usei o ritmo. Eu entrei no ritmo. Eu usei o ritmo. Ah. Vai, segunda. Pikachu. Pikachu. Não, tu tá ouvindo? Não tô, não. agora não. vai trocar a música. Tu tá ouvindo? Não tô, não. Jacaré, não sei quando. Não entendi. Jacaré, não sei quando. Caré. Gian é, Toledo? Gian <risos> Toledo? Quem é Gian Toledo? É Arim Toledo, né? Jacaré, no sei quando. Às vezes não anda, mas. Jacaré, não sei quando. <risos> Você tá rindo! Nossa cadeira Jacaré não sei quando. Já é 2019? <risos> Jacaré não sei quando. Jacaré. Jacaré normal. Já era. <risos> não? Jacaré. Jacaré. Jacaré. Jacaré. Jacaré. Jacaré. Jacaré. <risos> Jacaré! Eu não podia fazer mímica, hein? Não sei quando. Jacaré não sei ah. quando. Ah. Eu não ia acertar isso nunca se eu fosse pelo jacaré. Quarta? É a quarta? É a quarta. Já chegou o disco voador? Essa é clássica. Ah, não acabou ainda? Já. Já chegou o disco voador? Já chegou o disco E assim, é com o tema, com o tema do Chaves... Esse aqui é só pra quem vê Chaves. O quê? Já chegou o disco voador? Já chegou o disco voador? O disco. O... Já chegou o disco voador? Já. Já. Chegou. Chegou. <risos> chegou. Já chegou o disco Já voador. voou? Não, quase, quase. Chegou. Bangou? Um chegou. Usando já um rolou? Disco. Não. Já chegou o disco voador. Meu Deus. Já chegou o disco voador. Já se foi? Não, já chegou. Já, já se chegou. foi? É, já se foi a outra versão. Já se foi o disco voador. Quando sua barriga vai embora. Já se foi o disco voador. No é comigo? Cheiro. Já chegou o disco voador. Já vo chegou o disco voador! O disco Ai, ah, meu Deus! Já que se foi. O menino está com sede, mas não temos laranja! <risos> Peraí. O menino está com sede, mas não temos laranja. Jaime, Já o menino foi? está com sede, mas não temos laranja. É comigo? O menino está com sede, mas não temos o laranja. Menino? É isso? É o menino? Vai nesse caminho. Está com sede, mas não temos laranja. O menino gosta de batata quente? <risos> o menino. O menino. Está com sede, mas não temos laranja. Era pra é vestir? <risos> O menino está com sede, mas não temos laranja. Tem alguma coisa quente? Não. O menino está. O menino tá? Com... Com... Sede. Sede. O menino está sede. Mas não temos laranja. Pega Mentira, lá, tu não conheceu? Não! Nunca vi... Nossa, você nunca viu comercial. Tu não pegou o menino está com sede? O menino está com sede. Mas não temos laranja. Tá... tá ligado um com o outro. Pega lá. Não, você nunca viu comercial, a gente não vai conseguir. O menino está com sede. Ah. Mas não temos laranja Mas não temos laranja? O menino está com sede, mas não temos laranja O menino está com sede, mas não temos laranja Tira o fone, você não conhece ah, essa eu frase? Ah, não acertei? Não Você não conhece a frase, o menino está com sede A gente vai ter que terminar a nossa relação é agora tipo do tang? É do Não, eu sei que é, mas Jaime, o menino está com sede, mas não temos laranja Faz um ah, tang? Quero mais nossa, que propaganda ruim, hein, gente. Vão, vamos laranja. parar por aqui? Vamos a laranja que é mais gostoso. Vão o Tang não é bom, não. Vamos parar, Ai, vai aí. Com... O é... parar. É... Tá Ô... é ótimo. Esta fera, aí, meu. Eu adoro, meu. tomo vários. <risos> eu odeio Tang. Podia qualquer suco de cozinha. <risos> a gente nunca vai conseguir fazer propaganda do Tang na nossa ah, vida. É porque... Prefiro beber refrigerante. É refrigerante. É bem refrigerante. Depende de uma eu boa. Que a... patrocina a galera é Fanta, otário. <risos> e a Fanta é da Coca, pô. Fanta, da Coca? E é isso, galera. Se você quiser mais desafio da leitura labial, teve um ataque de risco. Eu não sei o que aconteceu, eu não forcei, eu juro. <risos> eu acredito, a gente viu certeza. que você morrou, parece que, que você veio da eu balada. Eu chorar, eu juro. Um eu salto alto rir. na mão, toda chorando, voltando da balada. Nossa, alguém brigou comigo, né? É. é boa vida. <risos> se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Vai ter desafio da de leitura labial, então tema filmes, o Vai. próximo. Fechou? E é isso, galera. Obrigado, tchau, fui. Uh!